E aí, lindinhos? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora falando do que, amor? Caminhonete, hein? É. Esse esses carrinhos de brinquedo aí, ó. Mostra os carrinhos de brinquedo. Você é. é Hot Wheels, essas porcaria aí. Agora é carro de macho, rapaz. Aqui. Tá morrendo cada, cada parafuso que anda. Mano, judia, mexer com caminhonete, hein? Ó, se você tem uma caminhonete, for fazer suspensão com alguém, o cara te cobrar... Você falar, tá caro? Você fala, não, vou pagar porque tá barato. Porque, <risos> meu Deus do céu, mano. Dá muito trabalho, muito mesmo. E tá sendo um grande aprendizado pra mim. E Como, desafio. por exemplo, e desafio, né? Conta Sempre. da caminhonete, mano. Ah, pra quem não sabe, tá? Essa caminhonete aqui é uma D20, tá? Mas, Pedro por que, que ela tá a cabine de uma cor e a caçamba de outra? Porque ela era o meu carro de trabalho. Ela era o nosso ganha-pão antigamente, né amor? Tinha baúzinho. Durante 14 anos, essa caminhonete aqui foi o nosso ganha-pão. No começo era ganha-pão, era carro de passeio, carro era de mercado, tudo. carro de tudo, filho. Nós só <risos> tinha ela. Então ela que nos deu tudo, graças a Deus, né? O é. que que acontece? Ela tinha um baú. Era muito grande o baú. Pra quem não viu, tem foto lá no meu feed dela. Mas qual que é o sonho? Reformar. O sonho é colocar ela para ser nosso carro de passeio. Vai ser nosso carro de passeio, com fé em Deus. Não, isso aí. Já estamos trabalhando para isso, tá? Isso aí. Então, o que que acontece? Mexi com a suspensão traseira. A suspensão traseira não tem muito segredo. Só invertir a mola. Isso é uma coisa bem simples de fazer. É e trabalhoso. Trabalhoso, mas é uma coisa bem simples de fazer. Agora, a suspensão da frente. Eu não vi vídeo no YouTube falando sobre isso, tá? Por isso que eu resolvi gravar. D20, C20, C10, C14, A20, D10, é tudo mesmo sistema, tudo mesma coisa, tá bom? Agora... Eu estou fazendo isso aqui através de uma foto de um... uma página lá de fora, lá, que eu tá comecei gringo. a seguir um monte de página aí de caminhonete de fora e aí eu vi uma foto disso. Falei, caramba, como é que eu vou fazer pra me rebaixar, né? Aqui, ó, por exemplo Quando você vai rebaixar um carro? Corta a mola Vamos dizer, a primeira coisa que você fala é isso aí, ó É, corta, corta a mola, mola né? <risos> Aí você vai andar com o carro, o carro fica quicando é carro, assim. Esse sistema é o seguinte, ó Isso aqui é a mola da caminhonete, ó pra vocês terem ideia Usa a mola original Não corta nada da mola a mola vai continuar original, pra quê? Pra não perder o conforto, ó Por exemplo, essa daqui, ó É a bandeja original Certo Certo? Deixa eu colocar aqui no chão, porque é muito pesado A mola vem aqui, ó Mostra de cima aqui, amor A mola, originalmente, vem aqui, tá certo? Ó, certo. tem até o um encaixezinho dela aqui, ó Tal, tá, ó A mola dela vem aqui, certo? Cadê aqui, Larguinho? Aqui, ó se faz? Eu tô fazendo isso através de uma foto, tá? Se tiver vídeo no YouTube, eu não achei. Ou deve estar tá com outro nome, alguma outra coisa. Eu vi isso através de uma foto, tá? Ó. Fui no ferro velho, comprei um tubo que a mola encaixa dentro, ó. Tá vendo, ó? A mola tem que encaixar aqui dentro, ó. Certo. Tá certo? Certo. Aqui que eu fiz. Peguei a bandeja, vira de ponta cabeça, coloca o tubo aqui, ó. Aí você marca Marca, marca com o canetão Aí você vem e corta Cortou Essa parte que vai sair daqui Você solda de um lado E o outro lado você solda aqui ó. Caraca Entendeu? Mas como aqui no bidogaragem é assim ó, Já tem um pronto Aí ó Caraca Soldei por dentro e por fora Tá? Ó por dentro e por fora O que que acontece? Ó, só para vocês terem ideia Vamos explicar o que acontece Ó, o que que acontece Lembra que eu coloquei a mola na outra ali? Ó Pelas minhas medidas Isso aqui tem 8 centímetros, tá? É o que eu preciso baixar ela Pra ficar da altura que eu quero Eu não quero ela muito baixa Quero, quero ela numa altura lá Vamos ver como é que vai ficar no boto, é. Pai. Aqui, o que que acontece, ó? A mola vai entrar. A mola vai entrar e vai descer lá embaixo. É uns uh... 8 centímetros que eu preciso. Ela vai encaixar aí. Olha lá. E vai dar a altura correta. Vamos colocar no outro aqui, só para o pessoal ter uma noção, ó. ó. o outro original, tá certo? Certo. Ó. Ah, aqui, aqui é o original. Uma casinha, então. Aí eu fiz uma casinha. Caraca. E ela vai é. descer lá para baixo, ó. A mola vai continuar original. O sistema inteiro da caminhonete vai continuar original. Eu só desci o prato lá para baixo. A mola vai descer. Entendeu? Fica ah, tá gente no Discover Turbo? É. Tá ligado. Pico <risos> <risos> então, de ficar mexendo assim, aqui, a noite ó. A só de pôr a a mola para lá, mola turbo. pra cá, mas já já fica cansado, morrendo. É. <risos> É muito pesado, bicho. Mas é mó barato. Tá certo? Conseguiram pegar? Você acha, acha que deu pra pegar legal Caraca, mesmo? muito legal. Olha, eu não sei como é que funciona a porca, Não, o porcaria não. O Opala. Mas eu acredito que seja o mesmo <risos> sistema. Eu não, nunca vi, tá? É sério. Agora falando sério. você ainda vai ter uma Opala. ó eu tive Chevette. Chevette dava pra fazer esse mesmo sistema, porque eu já tive. É. Então, o Chevette dá pra fazer o mesmo sistema. O Palo. O Palo, eu não sei como é que funciona. Então, deve dar. Será? Então, deve dar. Não sei se é a mesma coisa. Só baixar o, o cano aqui, ó. E continua o quê? Original. Confortável. A gente quer que a caminhonete continue, seja confortável, porque esses carros é muito confortável. Muito confortável. É uma delícia de andar, bicho. Hum. Então, a gente quer que continue desse jeito. Por é isso, aí. vamos manter a mola original. Ó, por exemplo, ó. Pra mim andar dessa altura, o que que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que cortar a mola mais ou menos aqui, ó. Entendeu? É, verdade. Olha o tanto que ela encaixou lá embaixo, ó. Ó, tá certo? Eu ia ter que cortar mais ou menos aqui. Olha o tanto uhum. de mola que eu ia perder, ó. tanto de conforto é, que eu ia perder. É, verdade, perdi. verdade. Entendeu? Verdade. Então é isso. Acho que deu pra pegar legalzinho, não deu, amor? Deu. É, Se tiver criativo. algum vídeo falando sobre isso no YouTube, vocês me, me desculpem, o dono do vídeo, mas eu não achei. Mas procurei de tudo quanto é jeito. Não achei explicando fazer isso. E nem eu falei no vídeo várias vezes. Eu fiz isso através de uma foto. A suspensão traseira que é mola invertida, eu achei um monte de vídeo. Isso aí tem um monte, tá? Agora a dianteira eu não achei nada. Então achei interessante gravar pra ficar aí guardado e registrado. Nossa. Tá certo? Tá certo. Gostou do vídeo, amor? Gostei, achei. E vocês, gostaram do vídeo? Deixa aí no comentário aí se o vídeo foi legal ou não. É né, aí? mano? As dicas e também, já... é, as lógico, ideias. Isso é tudo pra ajudar. É. E vai seguindo nós lá no Instagram, hein? Bidugarage e Jugarage. É fechado? Aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui pra labuta aqui que falta um lado ainda. Tchau, lindinhos. Fica <risos> com Deus. E <Que risos> acompanhar na caminhonete. Ah, conteúdo diário lá no, no Instagram, hein? Todo dia eu posto sobre isso daí. Fechado? É nóis. Bora.